O sucesso de qualquer processo de gestão de um bem património mundial depende muito da relação que nós conseguimos obter portanto, com, com, a, com a comunidade. É um mosteiro da Ordem de Cister. É uma ordem que pretende retomar a vivência correta de acordo com a regra de São Bento, tendo um lema Ora et Labora, porque os monstros de Cister viviam não só da oração, mas também do trabalho. O trabalho é fundamental para um monge e daí que manifestações como esta em que nos encontramos, estes magníficos mosteiros foram construídos por toda a Europa, sejam realizações absolutamente espantosas daquilo que o gênio criador humano é capaz de fazer. Construídos para toda a eternidade. O caso de Alcobás, em particular, foi relevante a nível não só da Ordem de Cister como em toda a Europa medieval, porque rapidamente se tornou um grande centro cultural europeu e uma das maiores abadias que foram construídas pela Ordem de Cister em toda a Europa. Tentamos que este monumento continue a ser um polo dinamizador, não só do concelho, como da região, como do país, como também a nível internacional. A importância da monitorização cívica das obras públicas é de diminuir os riscos de corrupção, porque há mais transparência e há uma entidade externa a fazer essa monitorização. É, por outro lado, dar confiança aos cidadãos, porque são eles uh, que fazem essa monitorização, portanto, dão, dão confiança à forma como uh, as obras são feitas e como os dinheiros públicos são gastos e, finalmente, por exemplo, esta é uma, é uma obra que acabou dentro dos prazos, o que significa que a monitorização cívica uh, também estimula a um bom cumprimento dos, dos contratos. Estou muito feliz por ter feito esta visita que, que mostra que, de facto, esta autenticidade foi mantida eh, com este retomar da funcionalidade da Igreja e a valorização do percurso que traz uma nova dinâmica e uma perceção do espaço e, e, uh, e o reconhecimento dessa autenticidade, não só física, mas na sua componente intangível e isso é fantástico termos conseguido aqui manter e por isso uh, queria felicitar a equipa de projeto, a equipa de gestão e, e também a divulgação de, desta, destas ações uh, para uma sociedade que é uma outra das recomendações de, internacionais, que é não só manter estes atributos como também uh, divulgar e, e fazer com que a sociedade participe nesta conservação do valor universal excepcional. isso é muito importante, Portugal tem toda uma tradição e eu creio e que isto continuará de ser. de não só um país que, apesar da sua reduzida dimensão, tem um património histórico e cultural extremamente significativo, isso, para a nossa dimensão, termos 17 ou 18 bens neste momento inscritos é uma coisa muito significativa, mas também para a Unesco nós temos sido exemplares na maneira como temos preservado esses, esses valores não é garantido a sua integridade e sua autenticidade e, e, e a manutenção do seu valor universal excepcional é, que temos sido bons nessa matéria os nossos valores de ação têm a ver com a integridade com o diálogo intercultural com a construção da paz porque somos um monumento inscrito na lista do património mundial de modo que o facto de termos a possibilidade de participar num projeto uh, com esta dimensão europeia, que são, que são os Pactos de Integridade, uh, creio que nos eleva, de certa forma, no sentido de mostrar, enquanto serviço público, que a nossa ação é uma ação que tem em conta Todos os princípios da transparência e da integridade, nomeadamente ao nível da, da, da, da contratação pública, mas um aspecto que eu realçaria deste Pacto de Integridade é, sobretudo, a relação que nos permitiu também uh, aprofundar com a comunidade local. A inclusão do Pacto de Integridade, ou dos Pactos de Integridade, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é, primeiro, um reconhecimento de que é um, um instrumento útil, mas que deve ser. Uh, tornado uh, rotineiro nas, uh, nas obras públicas e, e no, na utilização de, de, de dinheiros públicos. Seja desta forma, podem-se encontrar novos, uh, novos instrumentos e novas formas uh, de monitorização, mas isto significa que é um, é um instrumento de sucesso e que tem impactos na, nos riscos de, de corrupção e na boa utilização dos, dos dinheiros públicos.